Bom, boa, boa tarde moçada, eu sou Maurício Mococa Quero mostrar os amigos aí do canal Um achado que eu achei na... Vocês viram que estava dando umas pendeiradas no rio E achei algo interessante E... eu quero ver com os amigos aí o que, que os amigos vão achar Parece uma... Parece uma pepita Mas pega aí uma. Ela pega no imã É muito interessante Parece cobre Parece bronze Mas não é Então é algo interessante Então ela ela gruda no ímã Parece... Se fosse uma pedra era um meteorito, mas... É metal? É um tipo de metal esquisito Então isso aqui, numa, saiu numa peneira lá, fiquei meio alegre, foi bicho achando uma pepita das boas Aí... Eu fui ver, falei, mas caramba, isso não é pepita? Aí ficou meio atrapalhado ela é... Ah, ela tem um, até um imã. É uma coisa meio esquisita. Ela. Então aí alguém dos amigos que subir alguma coisa dá uma lua aí no canal aí dá uma dica não sei se serve é alguma coisa derretido que caiu de cima se é metal se é bronze e... ouro eu sei que não é ouro porque não tem ouro duro desse jeito que... só se esse ouro caiu do espaço né porque para ele vir com imã de lá mas é que é meio esquisito ele é Aí os amigos que souber alguma coisa aí, tá mandando um e-mail aí, nós né, vai conversando. E os amigos que puder, escreva aí no meu canal aí, dá uma força. Dá uns like aí pra gente poder dar uma crescida, eu tô precisando mesmo de uma força no canal aí, que no canal tá, com, tá fraquinho. E alguma coisinha que a gente for achando, a gente vai fazendo uns vídeos aí pra mostrar pro pessoal. Tem mais umas coisinhas que eu vou fazer um vídeo. Daqui a um dia eu vou fazer um vídeo de um detector de metal também que eu estou lançando. É, caseiro. Também vai ficar muito legal. E agradeço os amigos aí que puder dar a força pra mim. Eu agradeço de coração. Obrigado. E até mais. parece uma pepitinha mesmo, né? é igualzinho, igualzinho, uma pepita linda, linda vou embora, chegar, chegar mais perto Para tirar Para ficar mais pertinho hoje tem um escuro Parece uma mulher que tá segurando um vaso e. Apanhado. Né? Gente, até o próximo vídeo. E muito obrigado.